Carente hoje, né? Oh, so quiet. Tell me now on your mind. Bom dia, gente! Tudo bem? Eu tenho bastante coisa para fazer hoje. Eu tenho dois... no mínimo dois vídeos para gravar pro outro canal. E... E eu gostaria ainda muito de ir pra Alemanha para tentar achar uns presentinhos de Natal. Agora de manhã eu vou tentar dar um gás no que eu tenho que fazer e pra gente poder passear de tarde. Nos dias que eu filmo ah, vídeos para o canal, para outro canal, para Vivendo com Saúde, eu passo um pouquinho de maquiagem, porque aí eu filmo assim a minha cara mais de perto <risos> e eu gosto de estar tá um pouquinho mais apresentável. É, mas vocês sabem que no dia a dia eu mostro eu como eu estou mesmo, né? Mas hoje, hoje vocês vão ver a cara decente, arrumadinha. Eu estou estudando há um tempo, já há um bom tempo, então eu resolvi fazer uma pausa e vim preparar o cenário aqui para gravar os vídeos que eu preciso gravar hoje para o outro canal. Eu uso para filmar os vídeos que eu faço sentada, né? Eu uso essa câmera Canon aqui, eu uso essa luz e eu uso aquela luz. E eu sento aqui e aquele é o meu fundo, né? Do, do vídeo. No meu caso, como vocês sabem, eu tenho esse canal onde eu faço, a gente faz vlogs diários, a gente fala do nosso processo de adoção e tudo mais, e daí a gente tem também, ou eu tenho, um outro canal uh, onde eu falo sobre endometriose e saúde feminina e como tratar a endometriose naturalmente. Para esse outro canal, eu tenho que estudar bastante antes de fazer os vídeos, porque eu não tenho todo o conhecimento já na minha cabeça né, tem muitas muitas coisas que eu não sei que eu vou atrás pra estudar então eu passo por um processo sempre de primeiro decidir qual vídeo eu vou fazer né, pra próxima semana ou para as próximas semanas então a primeira coisa que eu faço é ler e grifar tudo que é importante, tudo que eu quero falar no vídeo uh, depois disso eu tenho que construir o vídeo na minha cabeça uh, ou no papel né é, lembra, pra eu lembrar de tudo que eu quero falar na hora de filmar. Isso geralmente dá um trabalho bem grandinho, assim. Eu tenho muitas horas de pesquisa pra fazer um vídeo, às vezes, né? E agora minha mãe tá me ligando e eu esqueci que eu tinha combinado com ela. Então tá Beijo, bom. Carol. Até amanhã. Beijo. Tchau, querido. Tchau. Tchau. Tchau. Tchau. beijo da Carol, fiquem bem e até o próximo vídeo. Tchau! Pronto! Gravei dois vídeos agora. Ah, só que já é uma e meia da tarde. Eu preciso ir correndo, levar meu cachorro para andar. Eu preciso almoçar e depois eu preciso editar mais um vídeo. No mínimo, um vídeo. Oh, my. Bom apetite. É da manhã. Sabe o que faz um dia sempre melhor quando chega uma caixinha da Amazon no seu correio? O <risos> uh, um presentinho de Natal! de casa e voltar pra casa e ainda estar escuro é sinal de que você vai você é de casa é... sete horas, não, seis horas da tarde e eu consegui terminar o que eu tinha que fazer assim, consegui o mais urgente, né, pra hoje mesmo vem pra cá, Pongo, Come. vem eu posso ir passear yes! a gente mora meio perto da fronteira com a Alemanha, então eu vou pra lá agora, e vou encontrar o Dani, ô meu pai, tá difícil, <risos> e daí a gente vai passear um pouquinho juntos, então vamos lá, vamos juntos também. É só estresse vir aqui Eu gosto de vir aqui porque tem opção boa e tudo mais Mas é muito estressante É sempre muita gente, é muita coisa É muito blá blá blá Enfim, eu consegui o que eu queria O que eu precisava Tô indo deixar no carro e agora eu vou lá no mercado ver o que eu não preciso E o Dani ficou no trabalho até mais tarde Já é nem sei que horas são, acho que umas 8 da noite E ele ainda tá trabalhando Talvez ele consiga vir aqui me encontrar Senão eu vou pra casa e fico esperando ele lá. É sempre um desafio achar comida vegana e sem glúten fora de casa. Tá na hora de ir pra casa. Sabe quando chega aquela hora que você tá acabada, não consegue mais nem saber pra que você veio aqui, o que você quer, o que você precisa, o que não precisa. O Dani tá indo pra casa continuar trabalhando em casa. Então eu vou pra lá também porque eu estou acabada e eu não sei mais Por que que eu vim aqui Fala oi Você não deu oi para eles, ainda? Oi <risos> Dani tá trabalhando são 11 da noite e ele tá trabalhando Isso não acontece sempre Mas enfim, estou finalmente em casa com o meu amor Vou comer a minha pizza que eu fiz agora com queijo vegano Que é a primeira vez que eu estou experimentando Espero que seja bom, Tô morrendo de fome E depois a gente vai... Depois eu vou dormir Gente, obrigada por assistir Se vocês não são ainda parte dessa nossa família Se inscreve no canal A gente tem colocado vídeos todos os dias agora até o Natal porque tem sido um desafio, mas tem sido super divertido. E uma boa noite para todos. Um beijo. Até amanhã. Até amanhã. Tchau. <risos> Tchau.